Acabamos de sair de 40 dias elevadíssimos. Esses 40 dias que começaram em Rosh Chodesh Elul e fomos subindo degrau em degrau até que chegamos no dia de Yom Kippur em que Hashem, ganhamos o perdão sobre os nossos averot. Esta energia, esta força, esta elevação que adquirimos precisamos mantê-la, precisamos manter esta força e esta energia, continuar com ela o ano todo. Os nossos sábios nos dizem como a pessoa vai saber se o Yom Kippur dele valeu, se ele mantém aquela força, manter aquela elevação espiritual que ele adquiriu durante os 40 dias desde Rosh rodas Elul até Kippur, se ele consegue manter este nível pelo resto do ano, é sinal que o Kippur dele valeu. A Kadosh nos dá mais uma chance para a gente manter esta força. Nos dá uma oportunidade de manter esta energia, este calor, esta aproximação que conseguimos com Boreolam, essa aproximação espiritual que tivemos, cada um no seu nível, ele pode mantê-la por mais tempo se a gente conseguir manter os sentimentos, as emoções que nós tivemos no dia de Yom Kippur, no dia de Rosh Hashanah, em Aser Temetuvah, seria uma boa para o resto do ano manter esta elevação e assim ir subindo de nível em nível. Nossos sábios nos dizem que nós temos logo em seguida uma oportunidade única, que é Hagasukot. Hagasukot, a festa de Sukkot que a Kadosh Baruchu nos coloca quatro, cinco dias logo depois de Kippur vem nos ajudar a fortalecer e a manter esta elevação. Em Yom Kippur, em Asertem Chuvá, todos esses dias, todos estamos tensos. Nós fazemos chuva Mira, Chuvá por temor. Por isso são chamados Yamim Noraim, dias temíveis. A pessoa está com aquela. Tensão. Como vai ser meu julgamento? Porém, em Sukkot chega o momento da alegria. Isso se chama chuva me aravá. Chuva por amor. Eu faço chuva porque eu gosto de Hashem. Não só porque eu temo a Ele. Eu faço ter chuva porque eu quero me aproximar cada vez mais dele. Eu quero se manter unido a Ele. Isso como os nossos sábados dizem, Sete alegrias na sua frente. Quais são as sete alegrias? São os quatro meninos do Lulav, açúcar Hagigar, quando havia o Betamigdash, o sacrifício que trazíamos do Betamigdash, e por final Simcha. O principal elemento de Hagasukot é a alegria. É chamado Zman Simchateno, o tempo da nossa alegria. Então, a Kadosh Baruch Hu nos dá uma oportunidade para mantermos esta elevação e agora com alegria, com um sorriso, com felicidade, com energia positiva para a gente manter a nossa elevação. A gente, primeira coisa, entra na açúcar. O que é a Açúcar A sukar nada mais é do que a sombra divina. A sombra de Akkadosh Baruch Hu, então, nós estamos dentro da sukkah, envoltos pela shekhinah, envoltos pela divindade. Aliás, a sukkah e a mitzvah de morar em Israel são as únicas duas mitzvot da Torá que nós cumprimos elas com todo o nosso corpo. Filim, pomos na mão, talit, colocamos nas costas, outras mitzvot fazemos com outros membros. As únicas duas mitzvot que fazemos com o corpo todo é sukkah e morar em Yerese Israel. Morar em Israel, nem todo mundo tem esse mérito. Mas sukkah, todos têm esse mérito. A cada ano, sete dias moramos dentro da sukkah. Há, tzadikim, há pessoas que não querem nem sair da sukkah, o prazer que dá para eles a sukkah. Há a divindade que eles sentem dentro da sukkah. E outra mitzvah, as quatro espécies. O Hazal dizem no Midrash, diz o seguinte... Amru Hazal Peri Et Sadar, que é o Etrog, é a Kados Baruchu. Kapotemarim, que é o Ululav, é a Kados Baruchu. É... Anaf Et Savot, que é o das, é a Baruch Baruchu. Arvenahal, que é a Aravot, é a Kados Baruchu. A gente consegue imaginar isso? A gente pode conceber uma coisa dessas, de que no dia de Sukkot nós pegamos as quatro espécies. Nós pegamos como se fosse pegamos a Shem nas mãos e balançamos, querendo nos unir a Ele, querendo nos abraçar, querendo estar perto dEle. A sukar, a divindade em cima, em volta. A usar minim na mão. E o que, que a gente faz com sim com alegria? Nós lemos no Sukkot Halel, Halel completo. Também em peça lemos. Em Shavuot lemos, em Hanukkah lemos. Mas o Halel de Sukkot tem uma coisa especial. Diz o yal et deixa escutar a tua voz. Me mostra sua face. Como essa mostra a face? Quando a gente pega as quatro espécies bonitas. Escuta a sua voz, me deixa escutar a sua voz. É quando a gente lê o Halel com as quatro espécies. Isso aqui é maravilhoso. Anashem Mosheana, Quando a gente fala isso com a alegria necessária, então isso nos enche de energia e força para continuarmos perto do Boreolam, com açúcar, com as quatro espécies e com a alegria de Sukkot é a forma que Hashem proporciona para a pessoa, depois de um Kippur, depois de 40 dias tensos. Agora você se aproxima de mim com alegria. Você fica junto comigo com alegria. Nossos sábios contam que quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, a Shekinah, a presença divina, foi embora. Até que Moshe conseguiu o perdão de Amisrael, demorou até Yom Kippur. Em Yom Kippur, Deus disse, Perdoei conforme suas palavras. Porém, não viram a divindade voltar ainda. Quando é que ela começou a voltar? No primeiro dia de Sukkot. Assim diz o Gaon Mivina. O primeiro dia de Sukkot foi a comprovação do perdão de Amisrael. Foi aí que a, a Shekinah, a presença divina, desceu e pairou sobre o povo. Aí que mostrou que Boreolam selou e carimbou o perdão de Amisrael. É isso que é, é, vem transmitir a festa de Sukkot. É uma presença divina enorme, imensa, com alegria, com felicidade, que nos proporciona Kadosh dos Hu nesses dias. Deixa eu te ver com as quatro espécies. Deixa eu te escutar com o Halel. Entra na minha casa... Entra na sombra divina, na sukar, e assim você estará perto. Você ganha uma energia extra. Essa energia que vai te ajudar a manter a elevação espiritual que você adquiriu durante os 40 dias, desde Elul até Kippur. Porém, há um momento maior ainda. Há um momento, o ápice da subida. Há o um momento máximo da elevação, que é quando chega a Sheminiyá e Simchat Torah. Aí nós pegamos a Torá, abraçamos a Torá, beijamos a Torá, dançamos com a Torá, cantamos com a Torá. Fazemos tudo demonstrando o nosso amor pela Kadosh Baruch pela Torá. E assim a gente faz com que aquele trio grande, Kuchaberichu, Oraita ve Israel, Hadru, a Kadosh Baruch a Torá e Israel são uma coisa só, é uma, são uma coisa inseparável. É uma coisa que não dá para dissociar uma da outra. Nós mostramos para Kadosh Baruch, olha, chegamos nesse momento máximo, depois de uma caminhada de 52 dias que nós estamos com você. Eu, mas a gente diz para o olha, nós não queremos agora se separar para voltar só daqui a um ano. Não, não, não, não. Nós queremos manter este amor, esta alegria, esta união, esta junto com Boreolam durante o resto do ano. Chame a Azor que a gente possa pegar uma, uma lição grande dessa, dessa ideia de estar sempre conectados com Boreolam e através da alegria, da simchá, que é a pessoa com a simchá pode alcançar níveis espirituais superiores do que se fosse com irá, com temor. A chuva me arava, eleva a pessoa e transforma até as averôs dele em mitzvot porque ele se aproximou tanto do Borel E quando a a a pessoa consegue fazer a avodá Tashchem, o serviço divino com alegria, esse é o máximo que a pessoa pode almejar e querer. Há também a desculpe, não é mitsvot, nem mitsvot é mitsvot.